Vamos dar início. É, bom dia a todos. Daqui a poucos minutos começaremos com o painel sobre o futuro da cibersegurança. Eu gostaria de lhes é, informar que esse painel vai ser em espanhol e em inglês, então, se precisarem poderão usar os dispositivos de tradução simultânea e quem nos acompanha de forma remota poderão acessar o serviço na parte, no balãozinho de tradução simultânea na plataforma Zoom. Bem-vindos ao LACNIC 39. Quero agradecer aquele que nos acompanhou ontem, no nosso primeiro dia do evento. Tivemos mais de 600 participantes remotos, e não, mais de 350 participantes remotos e 600 presenciais. Vamos dar início ao painel sobre o futuro da cibersegurança, a cerimônia de abertura e a primeira parte do Fórum Técnico do LACNIC. Antes de começar com as atividades, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que nos apoiam para poder realizar este evento. Agradecemos ao NICBR, Total Play, Cisco, NIC México, Quatro com, Edge 1, Uno, Google, Netflix, am Amsix, Amazon, DHD, Wit1, Aurelion, 1299, IPXO, IPv4, Global by Hilco, IP Architects, OZ Global, IP Broker, Icon Matrix Telecom, Internet Society e IENTC. Muito obrigada por nos acompanhar. Vamos dar início ao painel, o futuro da cibersegurança. A seguir, vou apresentar aos membros do painel, nesse, os membros deste painel. Modera o painel, Kevin Swift, que é líder de assuntos de segurança pública do LACNIC. E os palestrantes são Pablo Álvares, diretor de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico na Secretaria de Pesquisa, Inovação e Ensino Superior de Jucatã. Sabas Casas de Rio, diretor da prática de cibersegurança da Accenture no México. Wilbert Pérez Segura, líder de cert UAD, John Brown, do Team Saimru, Sa Sa Sa Senior Security Evangelist, e, finalmente, Cláudio Pegueiro Castillo, assessor de assuntos cibernéticos do Ministério das Relações Exteriores da República Dominicana. Agora sim, sejam bem-vindos e uma salva de palmas para todos, e Kevin, com a palavra. Muito obrigada por essa, essa extraordinária apresentação da nossa eh, da Sandra Reges. Todos aqui né, em Mérida e as pessoas que estão conectadas. Eh, é, online, muito bom dia, estou tão entusiasmado de estar aqui hoje para falar sobre o futuro da cibersegurança, não apenas aqui na América Latina e no Caribe, mas temos, é, vamos compartilhar ideias também no âmbito global. É, para ter uma, uma compreensão completa do, do assunto, temos que é, Primeiro estabelecer o contexto da cibersegurança e depois estabelecer as estratégias para este nível. Então, para isso, vamos ver os riscos atuais de cibersegurança, fazer uma previsão da evolução para os próximos cinco anos e explorar os os papéis de múltiplos atores no ciberespaço também. Vamos destacar a importância da cooperação e como enfrentar os desafios de cada dia, baseados nas circunstâncias dos nossos países, da América Latina e do Caribe. Tem pelo menos três razões pelas quais organizamos este painel hoje. A, a rápida aceleração dos como dos a rápida o evolução e o uso de muitos é, dispositivos remotos que, que a gente usa desde casa que demonstram diferente que Precisamos ter diferentes, que foram necessários para manter nossa atividade durante a pandemia. Nos últimos anos, tivemos um aumento exponencial dos ataques cibernéticos, vimos uma sofisticação dos ataques de ransomware por atores maliciosos, não apenas de ransomware, mas também não apenas de malware as a service. E... Também não vimos de cloud computing. Além disso, os criminosos das, eh, cibernéticos estão muito organizados e... Tem uma, a cadeia de valor Dos, dos cibercrime tem se, se expandiu Temos um grupos De âmbitos eh, continentais com, São como uma grande Empresa com departamento comercial Departamento de relacionamento Administrativo e assim por diante E nem sabemos Onde que eles estão trabalhando e Como resultado Para garantir a segurança Do espaço eh, O ciberespaço nós precisamos de trabalhar eh, imediatamente em colaboração entre todos nós e entre todos os setores. Além disso, a cibersegurança precisa a consciência de qualquer, todo tipo de usuário para poder estabelecer culturas de cibersegurança e que possa ter o, os corretos, eh, os comportamentos corretos para nos mantermos ele, seguros. Por que precisamos dessas culturas? Porque a cibersegurança não é isométrica. Então, tem, por exemplo, às vezes a gente recebe um e-mail suspeito, tem que ter planos de contingência, mas pode ficar, mesmo assim, colocar tudo sobre risco se a gente abrir um desses e-mails maliciosos. Então, é bom criar estratégias de contingências para a cibersegurança, mas também é preciso que haja estratégias comerciais permanentes para evitá-los não nós temos que reconhecer a que vão ocorrer ataques cibernéticos, mas também eh, temos, só não sabemos quando que vão ocorrer, mas mesmo que sabemos que podem ocorrer, não sabemos se eles vão ocorrer ou não, então temos que estar preparados. E o World Economic Forum, eh, eles eh, se referiram que, a que o cibercrime está dentro dos riscos, dos dez principais riscos no curto prazo, é de que aos quais estamos expostos, então temos que mitigar os esses riscos de cibersegurança é, é com não apenas com os profissionais de cibersegurança, que são necessários em grande quantidade, mas também com a cultura. Temos que, também desenvolvemos, eh, temos que desenvolver eh, cursos de treinamento para a cibersegurança na região. Nós percebemos que o impacto da, da falta de profissionais né, na região foi, é muito maior na América Latina e no Caribe, que representa eh, 17% dos, dos, do que, dos profissionais faltantes. Então, nós nos últimos anos nos vemos bastante bem, o LACNIC tem o um CERT desde 2015 que oferece apoio aos membros suporte aos membros para ajudar nos casos de ataques reunindo relatórios e produzindo estatísticas para analisar as tendências que afetam nossos sistemas e nosso CICERT está é, comandado por Graciela Martínez que vai também é, participar em algum painel nós também é, ap, é, nós é, Procuramos aqui nos eventos do LACNIC trazer profissionais da cibersegurança e atores importantes na área. E isso aqui ocorre nas reuniões dos CCIRTs, organizados pelo LACNIC, e também os que organizam o Teams Cairo nessa semana. Além de nossas alianças com as comunidades de segurança da informação, nós queremos aprofundar nossas relações com eh, outras partes interessadas, como os que estabelecem as leis e todo o resto das pessoas envolvidas. E devemos nos perguntar onde estamos posicionados hoje e... O que nos falam as, as medições quanto às habilidades de cibersegurança? E vamos tentar ter uma, um panorama geral sobre a nossa região. Vamos ver os nossos slides. Eu não sei se alguém do, do, da equipe técnica pode me ajudar a avançar com os slides. Fantástico. Então, no nosso primeiro slide, nós temos aqui... Muito obrigada. Temos o um mapa dos países que tem alguma estratégia de cibersegurança, ou estão desenvolvendo. Os que estão de cor verde, eles já têm uma estratégia. Os que estão em vermelho, estão desenvolvendo uma estratégia. E parece que muito bom que a maioria dos nossos países tem alguma coisa ocorrendo. Mas se a gente vai olhar nos detalhes, podemos perceber que há é, estratégias antigas. Então, temos a pergunta. Essas estratégias antigas, do, elas abrangem os níveis atuais? ou as implicações atuais, é, que onde temos que coletar evidência sobre o que está acontecendo. E pelo é, contexto que está se desenvolvendo, o o, os, o incremento na digitalização, que é cada vez maior, é, aumenta a infraestrutura, que abrange agora muitas outras coisas, como o abastecimento de água, eletricidade, gás, entre outras coisas. Então, como isso pode cuidar da nossa infraestrutura no nosso próximo slide e eu novamente eu espero que possa me ajudar com a tecnologia remota muito obrigado no nosso próximo slide podemos ver os tipos os censites que temos nas Américas e é bom ver que muitos dos nossos países têm censites e podemos ver que tem diferentes tipos de exercícios que podem ser governamentais, acadêmicos, da polícia, e setor privado. E o intuito é que esses exercícios consigam crescer juntos e se conectarem para fortalecer as capacidades da comunidade para monitorar as ameaças que estão chegando e gerar respostas técnicas. E meu último slide dá uma olhada nos países que têm uma legislação já em vigor. São muito boas notícias que quase todos os nossos países, com exceção de quatro, têm algum tipo de legislação em vigor. Então, se vamos entrar nos detalhes, a gente não vê aqui é a qualidade de legislação eficaz. A legislação que temos... Temos definições atua... Acaso temos definições atualizadas do crime organizado? Temos as principais, assim, das, dos tipos de criminalidade pensar na mente, isso é o que para que possamos ter cooperação eh, entre diferentes jurisdições. Então, essas são capturas assim, eh, do que está acontecendo na região. E eu queria que esses cinco especialistas nos setores e nos países possam eh, tratar este tópico de diferentes perspectivas. Vamos ver o que fizemos bem, os desafios que temos pela frente e as oportunidades que temos que aproveitar para poder eh, é, é, que para poder aplicar no âmbito das organizações. Então, temos hoje aqui comigo, Pablo Álvares, diretor de desenvolvimento e, e tecnologia no, no, na Secretaria de Pesquisa, Inovação e Educação Superior no estado de Yucatán. E ele também promoveu o primeiro programa de engenharia e segurança em, na, em Yucatán. Na direção, ele estabeleceu a, primeiro, a primeira equipe de, de inovação no sul, sudeste do México. E tem sido um consultor de TI durante mais de 16 anos, com empresas de software na Eslováquia, no Chile, na Argentina, no Equador, no Peru, Guatemala, Colômbia, México e nos Estados Unidos. A seguir, ao lado do Pablo, temos Savas Casas, diretor de, ciber, de práticas de cibersegurança no México e, e trabalha com vários países na América Latina e na Europa, focando no desenvolvimento da sua carreira profissional nas comunicações, nas comunicações do setor de TI. Antes de entrar para Accenture, ele tem uma vasta experiência como líder de cibersegurança em empresas que, dizem, que entregam Fornecem Centsox é, para consultar, consultas com é, cibersegurança in, integrado com outros projetos. No meu, meu lado esquerdo, à sua direita, temos Wilber Pérez, ele é o diretor de WADI, um CECIRT, que tem a ver com resposta, incidente, resposta a incidentes de segurança, também é capacitador na Universidade Autônoma de Yucatán. E, administrador, e parte do grupo de administradores que controlam é, segurança de informação. Do lado do Wilbur temos John Brown. John Brown é, é um predicador sênior em tecnologia, eu me lembro que ele fazia parte do, do time da equipe Comry, mas ele antes disso fez outras, é, teve outras atividades em fibra óptica e tecnologias. Ele está, tem estado envolvido desde 84 com segurança e tecnologia, onde faziam, investiam em sistemas Específicos disso, é, prestava atenção é, técnica em várias companhias do Vale do Silício, também é empreendedor é, e fundou várias companhias de tecnologia de sucesso. Ele é o, di, ele é o diretor da ICANN e do server, parte da infraestrutura do DNS. Ele protege é, o sistema de ciberatacantes. E de outros sistemas Não é, Ele aproveita é, é, é, Voa Ele é piloto E gosta de esquiar Nos seus tempos, no seu momento de ócio Finalmente O embaixador Cláudio Pegueiro Ele é atualmente é embaixador do, das, das questões cibernéticas na América Latina também é presidente da, do Comitê Especial da América Latina, do, das Nações Unidas e da intervenção sobre crime é, cibernético é presidente da, do grupo de trabalho da Interpol sobre unidades de cibersegurança nas Américas, entre outras atividades ele também general da, poli, da polícia, polícia, entre outras responsabilidades, aspectos para que, que, que visam lutar contra o cibercrime durante os últimos 20 anos na República Dominicana, também é com, tem a ver com a legislação cibernética, de acordo com a Convenção de Budapeste. Bom, com isso em mente, nós vamos então passar diretamente às perguntas e a minha primeira pergunta, vou passar, é, vou começar a falar em espanhol e fazer a minha pergunta às Salas. Em primeiro, a primeira pergunta, continuarei em espanhol. Quais seriam as maiores ameaças de cibersegurança, os maiores riscos ao ciberespaço que devemos enfrentar nos próximos cinco anos? Obrigada, muito bom dia a todos. Antes de responder à pergunta, eu vou informar do, do, do, dois dados que vão ser interessantes para este fórum. Hoje, estima-se que o cibercrime é, envolve 6 trilhões de dólares em termos de, de dinheiro. E esperamos que daqui a alguns anos, essa cifra supere o PIB dos Estados Unidos e se transforme Nessa nação, digamos Mais poderosa Em termos econômicos do mundo Isso significa que toda a quantidade de dinheiro Que Será roubada Justamente Será roubada de nós Pequenas, médias e grandes empresas Estão envolvidas nessa história Então as ciberameaças que vem nos afetam a todos Eu resumiria em três partes A minha visão Há uma série de fatores que hoje são críticos na hora de cuidar, de lidar com as ciberameaças, a digital, é, a identidade digital é, é fundamental, é a primeira delas, o que impede que as empresas estejam constantemente monitorando suas, é, seus, suas, suas empresas, essa, essa é, a, é a Zero Trust, depois a Nuvem que se transformou em algo que deve ser protegida com controles nativos e vai continuar sendo uma tendência. Depois também temos, temos os terceiros, ou seja, todas as empresas, fornecedoras, máquinas ou humanos que se conectem às nossas organizações. Esse será sempre um elo fraco da cadeia. E finalmente, a conversão que está havendo na priorização da proteção dos dados em comparação com a proteção do perímetro das empresas. Essas quatro ameaças, tudo que ameaça essas quatro vertentes vai continuar sendo uma tendência no futuro. Tecnologicamente, temos que considerar três tecnologias mais. A primeira é a inteligência artificial, os ciberatores estão começando a usar a IA para o desenvolvimento não só de malware, mas também de ransomware, mas também de vetores de ataque. A computação quântica vai romper o paradigma da criptografia. Essa é uma realidade que vai chegar dentro de pouco tempo. E depois temos as tendências híbridas, virtuais, como, por exemplo, as que possam ser geradas por metaverso com realidade aumentada, realidade virtual. Finalmente, temos as, as tendências que têm a ver com processos. Estamos vendo uma tendência que se deriva, deriva, deriva de todas as complexidades da cadeia de multi-ataques, a, a quantidade de tecnologias que se usam para a ciberdefesa, a redução de fornecedores de estratégicos de cibersegurança, que aglutinam esses conhecimentos e se transformam em nossos pares. A segunda seria se estamos focando muito, ou seja, esses modelos e serviços prestados como MCS, Manager Security Services, eles delegam tudo isso nos provedores para que os serviços que possam ser prestados sejam feitos remotamente, focada, focada, e de forma focalizada naqueles que sabem fazer isso. isso. Eu gostaria de dizer que essas seriam as tendências. Muito obrigada, eu acho que essas tendências, particularmente a da computação quântica e a inteligência artificial, também a computação em nuvem, eu acho que essa delegação de capacidades, é algo muito interessante para que nós observemos. Continuando em espanhol, vou fazer a mesma pergunta a Wilbert. Quais serão as maiores ameaças de cibersegurança ou os maiores riscos para o ciberespaço que devemos enfrentar nos próximos cinco anos? Qual é a sua visão? Olá, Kevin. Olá, Kevin. Eu estou de acordo com o salas, acho que os ciberataques vão continuar nos próximos cinco anos em todos os níveis das organizações, não importa o tamanho da organização. Entre as ameaças principais teremos o roubo de identidade, especialmente impactado por, pela ameaça das técnicas de engenharia social. Que serão aplicadas aos usuários finais da tecnologia da informação para isso também teríamos que falar não só das ameaças mas também das vulnerabilidades que continuamos tendo e não corrigimos especialmente por exemplo, tendo uma figura nas organizações encarregada da cibersegurança ou da segurança da informação a figura de um CISO que possa alinhar as organizações com políticas muito dirigidas a essas ameaças atuais. Isso o Sarah já dizia, a incorporação das tecnologias emergentes como o IA vão ajudar os, os atores maliciosos para gerar mais rapidamente seus vetores de ataque e chegar ao objetivo desejado. Precisamos então de que alguém dentro das organizações sejam é, líderes em temas de em temas em termos de cibersegurança sem esquecer os usuários finais. Muito importantes capacitar os usuários finais é muito importante temos que ter ter jovens desde cedo conscientes sobre isso os ativos digitais Bom, os jovens das novas gerações já nasceram com isso, conhecem a nova tecnologia, mas não conhecem essa cultura. Temos cultura para o cuidado da água e da energia, mas hoje precisamos ter muito arraigada a cultura da cibersegurança. Também temos que trabalhar em colaboração, tanto com o setor do governo, como com as empresas. Muito obrigada, Wilbur. Priorizar os jovens, usuários finais é muito importante. E quanto à inteligência artificial, agora estão usando ferramentas de inteligência artificial para apoiar o roubo de identidade, com imitação de voz, etc. Muito bom ponto. Seguimos agora à segunda. Excelente ponto. Vamos à segunda pergunta. Essa pergunta vai para Pablo. Você poderia nos explicar. Quais são as funções que devem desempenhar as múltiplas partes interessadas em garantir o ciberespaço? Por exemplo, qual é o papel que o governo deve desempenhar? O setor privado, a academia, etc. Muito prazer. Essa é uma perspectiva pessoal. E é muito importante o seguinte. Mais do que as habilidades ou funções... Vou dar três pilares. O primeiro trata sobre a preocupação com a interface. A interface entre a cadeira e o teclado. Se não entenderam a analogia, são parte do problema. A interface, a parte humana é a mais importante na cibersegurança. A engenharia social é o ponto principal mais vulnerável de qualquer organização. As pessoas são mais importantes. Segundo, não minimizar qualquer ato que pareça pequeno. Não sei se virou a imagem de um dominó pequeno jogando um maior e outro maior e outro maior. Isso acontece também com as brechas de segurança. Como sucede com... Também com as empresas e com esses pequenos lugares onde você não percebe que existe uma grande ameaça, dou um exemplo, um exemplo prático porque todos conhecemos, dentro das políticas achamos que vamos encontrar soluções, podemos colocar as bases lá, mas nós seres humanos somos hábeis por não cumprir as regras, há pouco tempo a senha era livre. Depois começaram a torná-la mais complexa, mínimo oito caracteres, uma letra maiúscula e dentro de todos os caracteres, a primeira, normalmente as pessoas colocavam a primeira letra como maiúscula. Depois, inserção de caracteres especiais e a maioria das pessoas usava, por exemplo, um ponto de exclamação. Quando falávamos sobre a inclusão de números, a maioria das pessoas encontrava, incluía o número um. Eu vi vários sorrisos aqui, acho que as pessoas vão começar a mudar suas senhas. O lado humano é importante. E não tornem pequena uma coisa que pode ser enorme. Qual é a postura, então, que como governo temos que começar a fazer? É, o que John é, evangelistas, predicadores, temos que divulgar as informações e colocar ferramentas ao alcance das pessoas comuns, para que saibam que nas suas mãos estão, está a segurança de sua, da sua própria segurança, da sua empresa e do seu ambiente. Não quero entrar em outras questões. Seria em vão, porque, se não, che, che, chegamos nessa pequena camada. Que, que tem a ver com a consciência do que está ao nosso alcance. Nessa camada temos o que é mais vulnerável e temos que estar conscientes como governos e divulgar essa informação. As pessoas falam com que os ciberagressores né, encontrem barreiras mais altas. Não tem a ver, não, não é se, é quando. Temos que pensar que não, o que, que eu faço quando me atacarem, se me atacarem, não. O que, que eu faço quando me atacarem? 75% dos ataques na América Latina foram é, em grandes traços nos países... Aqueles países que tinham políticas mostradas porque e os números vão assustar muito e vão mudar. Hoje dizem que México tem a maioria dos ataques, depois dizem que é o Brasil. Não importa isso. Não importa que as pessoas saibam que isso existe e que está nas suas mãos. Que num nível muito pequeno podem fazer uma grande mudança divulgando informações conscientizando as pessoas. Muito obrigado, Paulo. a sua mensagem foi muito clara. É preciso conscientizar, não minimizar esses ataques pequenos, porque há uma grande cadeia atrás deles. As melhores contribuições justamente é capacitar as pessoas a estabelecer essa cultura de cibersegurança baseada na conscientização. Continuo em Espanhol. Passo a mesma pergunta que eu fiz às sala. Sobre as funções que as múltiplas partes interessadas devem desempenhar e que papel cada ator deve desempenhar. Obrigado. Atores. Acho que por um lado temos os governos, as empresas privadas, por outro, a academia e as forças de segurança, seriam as principais, acho que os governos devem se preocupar principalmente como Pablo mencionou, em conscientizar as famílias, os pais, para que saibam um mínimo sobre cibersegurança, isso também passar esse conhecimento para seus filhos e também sobre a regulamentação, devem estar preocupados e para isso é preciso que haja pessoas que entendam de cibersegurança nos comitês de direção. É muito difícil legislar uma coisa que não se sabe, e a cibersegurança é bastante técnica. Se vocês não entendem disso, é muito difícil, então é preciso cercar-se dessas pessoas que ajudem a legislar ou transferir práticas boas, trazer práticas boas de outras regiões. Na Espanha temos em Ciber que é uma organização que há muitos anos ajuda o governo a emitir práticas políticas, inclusive dar apoio aos ministérios da Espanha e que é facilmente replicável. Por exemplo, por outro lado, as empresas devemos centralizar-nos na colaboração, especialmente o setor privado, para que essa competência seja combinada com a colaboração intercolaboração. Eu, como diretor de empresa, promovo a colaboração com outras empresas, porque acho que é a única maneira de combater o cibercrime, desse ponto de vista do ponto de vista da academia formar, formar e formar e com uma formação teórica e prática eu acho que o governo do Yucadam está fazendo muito bem criando uma engenharia de cibersegurança de quatro anos uma especialização em cibersegurança de um ano para aqueles especializados, aquelas pessoas formadas em outras áreas e combinou com o laboratório de cibersegurança realmente é uma excelente combinação isso poderia se replicar em todos os estados do país. Finalmente, as forças de cibersegurança do país são fundamentais. É, elas devem estar muito coordenadas é, e deve, a principal deve ser entre as diferentes forças de cibersegurança, entre o setor privado. E, as, e, o, e o governamental e a cooperação internacional porque é muito raro o, o ciberataque que se produz apenas no âmbito é, nacional, em geral a, a origem, alguns dos atores estão fora do país e não existe essa coordenação, então é muito difícil e, Paulo, está fazendo isso muito bem, diga-se de passagem muito obrigado, Sabas então, estou as famílias a função dos governos de regulamentar, mas eu gostei o que você falou, que tem que ser uma coisa específica, porque temos que evitar regular uma coisa que pode é, atingir os direitos de outros, precisamos de novos treinamentos, precisamos esse aspecto de coordenação que você assinalou também, para colocar as leis em vigor também, é importante levar isso conosco, eu vou continuar em espanhol para a próxima pergunta, então essa terceira pergunta, como é que podemos melhorar a cooperação formal e informal? Sabas falou muito sobre a cooperação e a coordenação entre as autoridades. Como podemos melhorar a cooperação formal e informal, tanto no âmbito nacional e internacional, com todos os esforços, esforços que se realizam de cibersegurança? Esta pergunta vai para a Cláudio. Para fazer a sua intervenção. Obrigado, Kevon. É, bom dia a todos. Para entender isto, é preciso entender pelo menos três fatores importantes. A gente recolheu aqui em algumas intervenções, aqui, começando com os mapas que você mostrava. Como se as leis que tem de ciber, contra o cibercrime, existe todo um ecossistema, não é, mesmo que tenha suas peculiaridades, tem muita coisa em comum. Falamos de cibersegurança e falamos de cibercrime, de ciberdiplomacia, mas no fim das contas tem uma conexão entre todos eles. Então, uma delas está ligada a uma coisa que referia Pablo e Sabas no ciberespaço. Nós estamos acostumados às fronteiras tradicionais: espaços aéreos, espaços terrestres, espaços marítimos. Tem uma questão de soberania, jurisdição. Então, no ciberespaço, esse modelo não aplica. Para isso, são necessárias várias coisas. Por um lado, precisamos de tratados internacionais que possibilitem acessar um evento muito dificilmente se circunscreve a uma única jurisdição. Então, seja uma questão de como lidar com o incidente de cibersegurança, ou já ocorreu como um cibercrime, porque está tipificado na minha lei, eu vou precisar de cooperação internacional. E para isso, eu preciso de tratados internacionais, como é o caso do convênio de Budapeste, como estamos também desenvolvendo agora nas Nações Unidas. Então, necessariamente, eu preciso dessa ferramenta. Agora, Além disso, nós falávamos neste âmbito de infraestrutura crítica, produção de infraestrutura crítica, e algumas dessas infraestruturas críticas estão em mãos privadas. Provavelmente, a principal de todas as infraestruturas críticas é Telco e ISP, porque todo o resto é montado sobre isso. Então, do ponto de vista da disponibilidade, são as mais críticas. Qual a importância da cooperação público-privada? Ontem, numa conversa, eu falava que um dos principais valores desse tipo de eventos é o networking que é gerado e eu, de fato, tenho um colega, que pelo menos uma pessoa daqui vai saber que, que falar que o melhor networking é o da cerveja. Isso de compartilhar com alguém uma cerveja. Por quê? Porque isso gera uma relação de confiança no nível de força de, de, de, de, de corpos de segurança. Quando a gente faz uma é, parceria com ISP, a CSP tem que ter confiança na sua contraparte. Porque tem uma questão de liability, que com essa empresa como... Como acontece nos bancos, tem que poder ser demandante, não é responsável. Então, tem que ter uma cooperação público-privada para que todo esse sistema funcione. Então, finalmente todos estamos interconectados e se vamos fazer aí é onde entra a ciberdiplomacia. Se houver um incidente, a primeira coisa que procuramos fazer, quem somos de cibersegurança, é fazer uma atribuição, mas cuidado, o ataque veio do país X. Isso não quer dizer que foi patrocinado por esse Estado. Então fazer uma atribuição pode gerar um problema diplomático E aí é onde também a ciberdiplomacia tem um papel em toda essa combinação de coisas Então é um ecossistema que deve funcionar em conjunto Estou feliz de fazer parte deste fórum Porque eu acho que todos temos que de alguma forma Entender e participar dos diferentes aspectos deste assunto. Muito obrigado, Cláudio. Realmente é uma muito boa estruturação do ecossistema, das diferentes coisas que temos que eh, considerar quando a gente pensa na cibersegurança. O networking, criar esses eh, essas, essas, eh, laços de confiança. Isso temos que fazê-lo. Vou perguntar a mesma coisa a você, John. Então, o que você, como é que melhoramos a cooperação formal e informal? Muito obrigado, Kevin, por ter me incluído aqui, agradecemos a audiência, agradeço a audiência também, para melhorar tanto... A parte formal e informal. Temos que construir grupos de confiança, pessoas falando umas com as outras. O que é princípio... Temos que levar... ter em mente que nossos adversários cibercriminosos, eles se comunicam, constroem infraestrutura, eles têm suas próprias redes, sua infraestrutura com criptografia, e eles fazem isso tudo sem se preocuparem porque eles sabem que eles vão beneficiar-se com os ganhos econômicos então o cibercrime é o equivalente a, ao terceiro país mais poderoso do mundo no que diz respeito à perspectiva econômica então é uma coisa muito poderosa e eles querem investir e podem fazê-lo sem ter todos os é, as, é, sem ter que levar em conta as regulamentações eles se regulam sozinhos e, portanto é preciso construir confiança e comunicações que eh, fazem um apoio de forma formal, um suporte formal mas também eh, tem protocolos, diversos protocolos que a gente usa para os diferentes níveis de segurança eh, e a cerveja é o melhor construtor de confiança muitos temos um, um outro nível que é com o vinho, se você compartilha uma taça de vinho com alguém em um evento, você se comunica olha nos olhos do outro e constrói essa confiança vamos falar, vamos trabalhar juntos para resolver isso isso pode transcender essas barreiras eh, locais e internacionais trabalhamos no âmbito físico dos nossos países onde, e aí podemos construir confiança também para além das fronteiras e essa confiança também pode ser construída através das culturas através dos gêneros diferentes tipos, diferentes locais no mundo, porque e temos uma meta em comum que é reduzir o cibercrime. Então, eu encorajo todos e cada um de nós nesta sala e em outros eventos também que possamos construir essa confiança, trabalhar com as pessoas para ajudar. Vou contar uma história sobre como isso pode ser bom para todos. Faz alguns anos eu estava numa conferência. E um senhor veio, assim, de um alto nível de, de, de, de quem controla o cumprimento da lei. E ele veio falar comigo e fiz as, as apresentações. O que aconteceu depois disso foi que quando eu voltei para casa, um advogado estava pesquisando uns crimes contra crianças. E ele foi para o provedor de VPN que estava num outro País, e ele é, disse, foi falar com essa outra pessoa, e tanto assim, ele foi diretamente, evitando todos esses processos burocráticos que nos levam a, a conseguir as informações. Então, eu, é, e aí, falando com ele, eu disse: Olha, eu conheci uma pessoa, eu falei: Parece amigo. É, no outro país, que conhecia o dono desse fornecedor ou provedor de VPN. Eles é, têm essas informações, mas não vão é, divulgá-las se não for com os papéis corretos. E aí nós conseguimos conectá-los, eles eram internacionalmente, via e-mail, e bom, aí eles encontraram as evid tinham a evidência e foi o, o processo burocrático só o processo levou seis meses para conseguir a evidência e eles conseguiram fazê-lo assim de rápido então tudo isso aconteceu devido as que as pessoas construíram confiança num é, encontro como o Lagnik como encontros do CCE ou outros eventos que vamos ter aqui nessa semana então esses são os locais onde temos a chance de construir confiança Certo. Excelente, John. Então, sim, a organização empresarial e a cooperação formal representam isso, mas o que nós precisamos é mais um grau que é que os links informais, as conexões informais ocorram com confiança e para podermos atingir o que podemos fazer no âmbito da cibersegurança. A mesma pergunta vai ser agora para Pablo. Então, Pablo, como podemos melhorar a cooperação formal e informal? A base foi referida por John, está pelo lado da confiança entre os seres humanos também, eu gostaria de falá-lo com uma certeza sem assim, nenhuma confiança para fora e toda a confiança para dentro. Nós temos que atingir essa confiança com quem nós fazemos negócios ou acordos e queria fazer alguns exemplos, do, do, colocar alguns exemplos do que estamos fazendo em Yucatán. É, cada região, país, no nível de Estado tem que começar a funcionar também. Temos um grande braço nas universidades. É muito mais simples fazer um convênio de colaboração ou começar a trabalhar em conjunto entre universidades do que entre governos Vou colocar um rápido exemplo Houve uma concorrência de Capture the Flag Faz um mês Entre universidades de e de, de Wales E a uh, do Yucatan. Tivemos que fazer um monte de papelada Tivemos que fazer muito para poder fazê-lo Não no que que nos focamos na paixão dos jovens e na paixão das universidades, e no que que deriva isso, o Gales é um dos países com maior formação em cibersegurança eles têm o Cyber Security Book of Knowledge que ajuda a regulamentar a União Europeia, e o que estamos que fazendo por meio deles, vamos ver como junto com a universidade, podemos começar a desenvolver esse talento, e quando eu falo de confiança, também eu falo de tentar pequenas coisas que não são perfeitas mas são excelentes aonde eu vou quando a gente quis fazer a carreira de cibersegurança ou a especialização no âmbito educacional temos que falar bom quem é o doutor em quem são os doutores em que vão nos ajudar a desenvolver o plano acadêmico e no âmbito da cibersegurança temos eles, pelo menos no méxico não então, como é que eu faço? Não sei, mas eu vou fazer alguma coisa, uma pequena mudança. Tem algum especialista? Era um hacker. Funciona? Tudo funciona e começa a, você começa a desenvolver aos poucos, não minimizem nenhum ato em favor a favor, mesmo que seja pequeno, porque isso acaba em grandes coisas, o que começou com o sonho de fazer um diplomado muito mais sólido, acabou numa carreira, a carreira acabou numa especialidade, a especialidade acabou com uma cooperação com uma Universidade Internacional, que ajudou a cooperar em níveis de diplomacia, e em menos de um ano estamos falando destes tópicos, numa cidade que não tratava esses tópicos. A forma mais rápida de fazer uma colaboração é com a confiança, dando o primeiro passo e procurando esses pequenos exemplos, usando os músculos que têm paixão. O melhor músculo com paixão está na juventude e nos jovens está também essa educação que temos que preparar para as pessoas do futuro que vão pegar as rédeas do que nós estamos deixando. Então... Como é que vamos fazer com confiança nesses pequenos pontos de colaboração internacional, nacional, seja lá onde for, onde a gente encontre essa paixão de que eu gosto muito deste tópico, o que, que eu vou fazer a esse respeito? Alguma coisa. O que especificamente, especificamente, o que eu vou fazer na minha empresa, por exemplo? Posso fazer um exercício de phishing? Para quê? Para ver onde tem, a, onde tem o ponto fraco. Procure uma ferramenta, procure alguém que... Posso ajudá-lo, não tem exercício menor, de repente você encontra alguém que sabe fazê-lo que, e aí você começa a conhecer habilidades, começa a conhecer outra pessoa, entra em contato com uma empresa como Accenture, que vai ajudá-lo, e de repente está em colaboração com outros países, e de repente você tem um parlamento que vai é, fazer leis para a internet em Yucatán. Então, é, isso começa com esses pequenos exercícios que vão se tornando grandes. Não minimizem exercícios pequeno, pequenos e usem as universidades. Muito obrigada, esse é um grande aspecto, esses pequenos exercícios... Exercícios de confiança são muito importantes. E você colocou uma coisa bem importante sobre como vocês criaram o seu programa de cibersegurança, onde tem toda essa estrutura hierárquica de doutorados. Nós não temos o luxo disso na área da cibersegurança. A evolução é, acontece num passo tão rápido que nós temos esse impulso e nós temos que fazer alguma coisa agora mesmo. Obrigada. E agora eu volto para o espanhol. Então, falando sobre informação, fica aqui a última pergunta de como podemos treinar futuros profissionais na área de cibersegurança então as dificuldades de reter o pessoal altamente qualificado. e essa pergunta eu vou fazê-la para o Wilbert. Sim Kevin, Sobre esta pergunta, do ponto de vista do meu ponto de vista, eu acho que a formação deve ser gradativa. Devemos realizar um processo de amadurecimento logo no início com os jovens, do futuro, que vão se encarregar de cuidar das organizações de ciberataques, da academia, é preciso incorporar a competência de fundamentos de cibersegurança, é preciso trabalhar também para que os jovens entendam o valor de suas das suas informações, dos dados, para que por meio de bases sólidas, possam gerar sua própria ética profissional. Precisamos de profissionais altamente éticos que nos ajudem a combater nos próximos anos a questão da cibersegurança. Por outro lado, também precisamos de apoio do governo, apoio da iniciativa privada para que dentro das universidades possam-se gerar espaços de formação que estejam à altura, que tenhamos laboratórios para as novas tecnologias que ajudem os futuros profissionais em cibersegurança a desenvolver suas habilidades técnicas e obterem as metodologias necessárias para cuidar dos acidentes de segurança. Incidentes de cibersegurança, desculpe. E também nas universidades é preciso trabalhar nas reuniões de reitoria, na agenda para definir políticas que contribuam, que ajudem as universidades para atualizar os planos de estudo neste apoio. Isso, Wilberto, muito obrigada. Uma... Foi uma um abordagem gradativa, muito interessante, e olhar o foco na juventude. E eu gosto que você identificou uh, uh, uh, uh, a abordagem uh, intersetorial entre o governo, a academia, para continuar a redesenvolver treinamentos adequados. Esta pergunta vai agora para Cláudio. Eu que a pergunta é Vou dizer a, per a pergunta em espanhol, como podemos treinar esses profissionais é, de, em cibersegurança considerando a falta atual e as dificuldades de contar com pessoal altamente qualificado? Certamente é um grande desafio que temos no caso da República Dominicana, abordamos isso em dois âmbitos do ecossistema. Na nossa estratégia de cibersegurança temos um pilar de educação destinado a promover a educação formal, fazer com que as universidades tenham carreiras em cibersegurança. Hoje já temos três universidades com engenharia em cibersegurança e dois com mestrado também sobre, nesse assunto. Além disso, o governo promove, através de bolsas de estudo, para que os jovens se interessem nessas carreiras. Por outro lado, no âmbito da pesquisa do ciberdelito, cibercrime, um dos grandes desafios é que seja sustentável. Aqui estamos 100% trabalhando com o governo e um dos desafios é competir com o setor privado pelos recursos. Então, temos que competir com o setor financeiro, com multinacionais, que sempre terá, terá ofertas salariais mais altas que as oferecidas pelo governo. Também nos ajudamos muito em dois projetos dos quais fazemos parte. Um é a Ação Global contra o Ciberdelito do Conselho da Europa. É um projeto de criação de capacidades do convênio de Budapeste, no qual conseguimos extrapolar, transpor todas essas capacitações que foram surgindo, então fomos inserindo-as no currículo da história é, dessa ou seja da, da, da escola desta pensando nesta matéria todos eles têm algo digital no seu processo cibernético na escola nacional do Ministério Público isso e além disso também todos os é, se faz esse, essa programação contínua já estão dentro da base do currículo, então os novos fiscais vir, virão já com essa base também estamos implementando isso na academia policial para poder ter um, uma primeira capacitação daquele, daquela pessoa que dá a primeira resposta, então como é possível é, identificar uma, um potencial uma, uma, uma, é, algo errado na cadeia de custódia de cibersegurança isso necessariamente deve ser um conjunto de máquinas que nunca pare, porque eu não posso evitar a perda de recursos. Devo formar recursos o tempo todo. Talvez essa possa ser uma solução para o assunto, a produção contínua de, de recursos humanos e também tornar também a carreira muito atraente muito bom, eu gosto das bolsas de estudo do governo que nos ajudam a treinar também, e os treinamentos que recebemos no setor privado tenho certeza que muitos de vocês eh, podem se aproximar de qualquer dos nossos oradores depois do, do evento para continuar esclarecendo John, a mesma pergunta, como nós podemos treinar nossos profissionais em cibersegurança é uma, um investimento em pessoas esse treinamento então temos que começar a trabalhar na cibersegurança Da ponto de vista do treinamento capacitação em casa Os desafios que temos hoje né, Como pais Podemos ensinar nossos filhos a serem Mais inteligentes Por exemplo, andando na rua Você olha de um lado para o outro antes de atravessar A rua você pode ensinar isso aos seus filhos, você vai aprendendo à medida que vai pela vida, que talvez este bairro da cidade não seja muito bom, simplesmente olhando para o ambiente. O desafio que temos no ciberespaço é que os nossos pais, os pais das crianças de hoje, eles também estão lutando para aprender o que significa estar seguro no ciberespaço. Então, estão lutando para saber como ajudam seus filhos a estar seguros é, ciberneticamente. Precisamos de programas do ponto de vista do governo, nas nossas escolas, na sociedade. Isso ajuda a cuidar do início. Ouvi falar sobre, bom, dar mais treinamentos ou melhores treinamentos nas universidades. Mas eu diria que precisamos fazer coisas que reforcem o fator legal desse dessa carreira numa no num, num nível é, fundamental ou no nível é, médio. Os adolescentes vão começar a pensar que tudo isso é, se eles não acharem legal a cibersegurança, o cibercrime etc. a evitar eles não vão seguir essas carreiras. Precisamos então de programas que atraiam, que estimulem a nossa empolguem a nossa juventude para que façam essas carreiras. É, para as crianças como, bom, é, engenharia social é um termo meio elegante demais. Eu tenho um termo diferente. Como você hackeia o humano? Como você faz com que ele chegue a clicar nesse e-mail de phishing? Como eu consigo isso? Bom, como eu, eu para um adolescente, pensar em hackear um humano é uma coisa legal. Parece super interessante. Então, mais importante, depois da universidade... Nossas empresas, nossos governos, as corporações, o setor privado têm que investir no nosso capital humano, não só com capacitação atual, mas é, também avançada. Você fica no seu emprego, porque você está empolgado com ele, então devemos manter. É, o pessoal da cibersegurança é sempre atraído por, pelo seu trabalho para que eles continuem lá. Isso vem dar do topo da organização até a base. Obrigada, John. Eu gosto disso fazer com que a cibersegurança seja sexy para os adolescentes, seja atraente, ou seja, onde esses adolescentes obtêm os, as informações, talvez nas, nas plataformas, as plataformas não, não ajudam a levar essa informação para eles. Nós temos então que aproveitar esses canais para atraí-los atraí desde cedo. Bom, meu... Prezado painel, muito obrigada pelas suas intervenções tão interessantes. Antes de passar para o segmento de perguntas e respostas, quero convidar a nossa mestra de cerimônia, Sandra, para explicar a segunda parte do trabalho de hoje. Muito obrigada, E aí, para tornar mais interativa esta atividade, eu convido vocês a se somar na plataforma Haslite e vamos compartilhar na tela paralelamente o QR Code para que vocês possam acessar e para aqueles que nos acompanham remotamente vamos deixar no chat o link da Slide para que vocês possam acessar depois de entrar vocês devem inscrever para vocês, na opinião de vocês, quais foram os conceitos de cibersegurança que destaca, destacariam neste painel? Uma palavra por campo. Para resumir, enquanto seguimos, continuamos com o painel do Kevin e os membros do painel, bom, esperamos que vocês escrevam essas palavras para que no final da sessão, Kevin mostre os resultados através de uma nuvem de palavras. Sobre as, as palavras principais identificadas como importantes na nossa comunidade. Devolvo a palavra a Kevin para que possa continuar com o painel. Muito obrigada, Sandra. Sandra, como Sandra mencionou, vamos olhar para essa nuvem de palavras que vai se formar, que está se formando e vamos ver as respostas de vocês aparecendo aí. Tanto dos que estão aqui, como os que estão participando remotamente. Agora passaremos as perguntas para respondê-las. Eu gostaria de que qualquer um que esteja interessado em fazer pergunta, que chegue perto do microfone e também vamos receber perguntas do nosso público remoto. Para isso, vamos contar com a ajuda dos nossos colegas do LACNIC para trazer as perguntas até aqui. Nacho? Então, claro que... Com as perguntas, por favor, podem dizer de quem vem a pergunta, a quem está dirigida a pergunta. Indiquem esse, essa informação, por favor. Estamos com muito pouco tempo para perguntas, portanto, eu peço àqueles que tenham perguntas, que venham já, é, superem o medo, porque vamos ter o espaço para tempo para duas perguntas, nada mais. Uma consulta. América Latina está sob ataque, ou a América Latina também tem capacidade de gerar ataques em outros lugares do mundo? Para quem você dirige essa. Para qualquer membro do painel. A pergunta é: se a América Latina está sob ataque? Ou se é atacante. Se é atacada ou é atacante. As duas coisas. Na América Latina, todos estão sob ataque. Não há ninguém que esteja, é, que, que não seja é, alvo de um ciberataque. Há muitos motivos para, pelos quais países, ou pessoas, ou empresas são, é, sejam atacados. Não todas são econômicas. Pode haver um interesse econômico, mas também político. Uma empresa da concorrência que queira deter as operações dessa empresa, desprestigiar o, o, o atacado, obter mais cotas no mercado, especialmente é, benefícios econômicos. Mas há outros. E todo mundo é objetivo, é alvo. Portanto, a América Latina está claramente sob ataque, sendo ameaçada. E isso vai aumentar, mas há estatísticas que relacionam a quantidade. De negócios feitos numa região específica Em comparação com o PIB dessa região E a América Latina tem proporções muito baixas Então isso significa que vai aumentar o crescimento dos ataques Os ratios, não? O negócio do superataque em comparação com o PIB Se isso vai ser estabilizado no futuro Porque vão ser atacados, os mais fracos serão atacados Bom, isso diz que a América Latina vai ter um aumento de ciberataques que outras regiões, como os Estados Unidos ou a Europa. Sim, estamos sob ataque, isso preocupa. E por outro lado, também temos muitos talentos malignos da nossa região. Infelizmente, é muito fácil obter, conseguir dinheiro, fazer dinheiro no cibercrime, há máfias nesse, nessa área, aqui no México sabemos quais são as que capturam esses talentos e, e fazem muito dinheiro. E, bom, logicamente, podem estar em qualquer lugar e só precisam de um computador e de uma conexão à internet. Então, infelizmente, sim, somos atacados, mas também somos é, atacantes potenciais. Muito obrigado é, Temos outra pergunta. Eu vejo o secretário-geral aqui na no público, bom, vou falar em falar, falar inglês, a minha pergunta é, direta, vai direto a você talvez você possa redirigi-la na nossa região há algum, alguns países específicos desculpem que estão indo bem em termos de proteção de infraestrutura e crítica para que nós possamos aproveitar esses modelos em termos de estruturas legais é, capacidade institucional cooperação Há países que você conheça que sejam bons exemplos disso? Sim, a resposta está dirigida a quem? A você, mas você pode redirigi-la. Claro que eu tenho minhas, minhas visões, mas eu gostaria de convidar algum dos membros do painel que fale sobre seus países e, esse, e essa questão específica. Proposta, Cláudio. O, o que é ruim de responder isso é que eu não deveria fazer uma, uma autopromoção mas posso oferecer a experiência que a República Dominicana vem tendo já 20 anos nessa área começamos com todo o âmbito legal de cibercrimes em 2003 já temos um nível de maturidade que acho que já podemos compartilhar experiências Fizemos isso e também com a questão de toda a estratégia nacional de cibersegurança. Deixo à disposição as experiências da República Dominicana para os interessados. obrigado Cláudio. Estamos indo aos encerramentos já do painel de hoje. Tenho apenas uma última pergunta que farei a todos. Considerando o tempo, eu vou peço que reduzam a sua resposta a dois minutos. Esta pergunta tem a ver com reflexões sobre onde vocês estão na sua carreira profissional, no seu ambiente profissional. Reflexões sobre qual é o panorama que temos para a cibersegurança na região. Como o nosso futuro, o futuro, como você vê o nosso futuro? É um oceano azul. Há muita coisa que falta descobrir. Tanto do lado vermelho como do lado azul, ou seja, do lado do ataque e do lado da defesa. Há uma palavra que não foi usada neste painel e eu preciso trazê-la aqui. Inovação. Essa é a palavra. Temos que inovar nas técnicas tanto de ensino como de, apli... de para que sejam aplicados nas universidades, nas empresas, conselhos técnicos e governo. Inovar tem a ver mais com o método científico que com, a, que com a criatividade. Há uma hipótese, ela é estudada, é analisada, fracassamos e voltamos ao início. Passamos isso também em cibersegurança, lancemos hipóteses nas nossas organizações para que no futuro é, não seja... É, que seja só azul. Do lado ético e do lado não ético, vamos que, para que a balança tenha mais peso do lado ético, Se façamos disso algo divertido, façamos mais é, hackear, isso de hackear os humanos, para que os jovens possam ver esse lado como algo atraente, para que eles realmente entrem em trabalho nisso. E como fazer isso? Inovando, faz, inovando, fazendo experiências e aproximando os jovens, os governos, fazendo, tendo experiências, aproximando as universidades. Em Jucatã estamos fazendo isso. E os resultados foram fabulosos. Em menos de um ano, a, temos a especialidade e a carreira na cibersegurança, dois protocolos que nos ajudaram a, a respostas rápidas, universidades comprometidas, Cidadãos que estão também se envolvendo e painéis que estão ajudando a América Latina. Continuemos com essas experiências. Façam vocês também essas experiências. Muito obrigado, Pablo. Salas. Eu vejo um futuro incerto. A minha reflexão vai tem mais a ver com preocupação. E, como sociedade, não somos conscientes do que temos pela frente. A revolução da IA, cada vez que sai um aplicativo novo, onde vocês virem, no Instagram, onde for, eu sempre acho que, que, podem, que, que prejuízos podem ser causados com esse tipo de aplicativo. E fico assustado, porque eu sei, eu vivo muitas coisas no meu dia a dia e talvez não sejamos conscientes do que vem por aí e talvez devamos nos preocupar um pouco mais, mas nesse momento de preocupação, em vez de deixar aqui essa sensação de medo no fórum, o que eu faria, tanto aqui como virtualmente, seria preocupar-nos pelos nossos ativos principais, se o ativo é a identidade, cuidemos da identidade, se for o dinheiro, por exemplo, que está nos bancos, escolhemos bancos seguros. Os nossos filhos podem ser nossos principais ativos, então vamos é, é, é, certificar-nos de que eles sejam conscientes sobre o que está acontecendo para que ele não entre nessas roubadas. Se somos diretores de uma empresa e nosso ativo principal é zelar pelos melhores interesses da companhia, façamos o melhor para proteger essa empresa e também para ser, sermos resilientes. Essa é a minha opinião sobre o futuro. Wilbert, suas últimas reflexões. Uma reflexão final. A cibersegurança é um trabalho de colaboração colaboração de todos os setores. Precisamos trabalhar na conscientização dentro das organizações não deixar de lado a capacitação do pessoal que são eles que operam as TICs e precisam ter os conhecimentos sempre atualizados sobre ciberameaças essa seria a minha reflexão final, ótimo John gostaria de enfatizar que precisamos pensar não só nas organizações mas também na sociedade Devemos saber que a sociedade muda Vai mudar Temos a inteligência artificial E todas as tecnologias novas Que estão surgindo O cavaleiro que falou antes de mim Mencionou A preocupação com os aplicativos E os dados que estão sendo compartilhados nesse, nesse compartilhar com, Nesses aplicações, aplicativos E com quem Temos que educar a nossa sociedade Para que entenda por que é importante que cada um proteja sua própria, suas próprias informações? Temos que ser inovadores na forma de combater tudo isso. Nossos inimigos são criminosos e são muito inovadores. Eles não são burros, eles são muito inteligentes. Precisamos, então, é, ganhar terreno, ser proativos, ser... É, Sair na frente, trabalhar colaborativamente Numa comunidade como esta Como FIRST Os primeiros é, que dão a resposta A incidentes de segurança Temos que fazer isso de forma colaborativa E sermos inovadores Fazer isso como sociedade Não apenas como corporação Ou como empresa Todo isso Tudo isso impacta a todos E os criminosos estão tentando roubar O dinheiro da vovó e também o dinheiro das nossas empresas. Então, trabalhemos juntos, cooperemos, transponhamos, superemos essas barreiras e constru construamos essa confiança. A resposta, ou a minha resposta ao que é o futuro, é, depende. Depende de nós. Depende do que nós façamos hoje no presente. Depende de todos e cada um de nós Sim, temos grandes desafios e ameaças Mas depende de todos e cada um de nós O que façamos hoje para mitigar os riscos Para abordar as ameaças O que vamos fazer? Temos um risco, uma ameaça com inteligência artificial Então, o que vamos fazer com isso? Depende de todos e cada um de nós O que é que vamos fazer para que esse futuro Não seja tão incerto como o visualiza é, mas que seja visto como essa grande oportunidade do Oceano Azul Que falou o Fantástico, eu acho que tivemos uma excelente combinação de reflexões e Inovação na experiência de Jucatã Num é, um período bem curto de tempo de chegar nos programas E ter uma conferência Estamos falando sobre cibersegurança temos eh, eh, incerteza, porque perguntamos, muita temos muitas perguntas eh, e pedem... Eh, com procuram encontrar as informações para compartilhar, cooperação cooperação é chave entre setores, entre atores, é fundamental, cibersegurança não é um problema de TI ou do cara de TI na organização, é tudo, é as crianças, é toda a nossa sociedade, eles devem participar e como o Cláudio falou, vai depender o que vamos fazer com essa informação, vai depender que vamos como vamos incorporá-lo nas nossas práticas eh, diárias não é um tópico que é só para uma área é uma coisa que nos afeta a todos e temos que trabalhar em colaboração entre todos para podermos eh, nos defender da cibersegurança Kevin desculpe temos mais alguns minutos principalmente porque vimos algumas pessoas que tiveram que sentar por se quiserem voltar a fazer perguntas, conseguimos os minutos adicionais. Tinha duas pessoas, também mais alguém, se quiser chegar no microfone para fazer perguntas. Sim? Porque vimos uma pessoa que queria chegar no microfone, sim, alguém vem chegando. E por gentileza que se identifiquem, conseguem me ouvir? Eu sou Jorge Varela de Atruxco, eu tenho uma pergunta para Pablo, em função do que referia o colega, desculpa que não me lembro do seu nome Que falava de um caldo de cultura. Nós, às vezes, fazemos capacitações de cibersegurança e percebemos que pode existir um caldo de cultura quando os alunos é, ensinamos hacking ético. Tem algumas disciplinas na questão de DDoS, phishing, pen testing, e toda a questão do desenvolvimento. Sabemos que a questão das universidades é uma coisa muito boa que pode ajudar, mas também pode ter um caldo de cultura que possa se afetar, ou que possa afetar isso. Alguma solução, ideia de só, só como controlar esse risco cibernético que poderiam ser no futuro? Essa foi uma das primeiras perguntas que nos fizemos quando desenvolvemos nossos planos de estudos. O lado negativo sempre é mais divertido. Quando você coloca uma coisa de ataque, vai ser muito mais divertido. E essa é a necessidade que nós temos como entidades educacionais, de que saibam das repercussões. Uma das formas que mais está atacando é, eu lhe dou a bala, mas olha a sua responsabilidade. O que fazemos também nas universidades, da mesma forma que como funciona, que eu tenho praticado artes marciais aqui, quando você chega a uma faixa preta, por exemplo, você se torna numa arma branca e tem que assinar que você sabe o que é uma arma branca. A mesma coisa temos que fazer com os jovens que estão deste lado se educando. A educação é por, pelos dois lados. Então, por um lado, sim, eu vou te ensinar as ferramentas, mas também vou te ensinar as complicações que podem ter Se fizer essas coisas Então eles sabem Que vai chegar um ponto Que vai ser uma arma branca E conhecer as repercussões Saber as limitações é, Vai nos ajudar a ser os mais poderosos E eu acho que saibam que isso Também os jovens estão procurando Porque a gente está lhes mostrando exatamente tudo. Você perguntou sobre o risco, sempre vai existir um risco. Mas eu lembro uma alguma coisa que alguém me falou quando eu falava para uma empresa, eu me falava, Pablo, se a gente treinar nosso pessoal, eles vão embora estamos perdendo muito. E a resposta era, e o que acontece se nós não capacitamos, eles ficam aqui. Então, eu prefiro correr o risco de capacitá-los, que eles vão embora, deles irem embora porque a maioria vai estar do lado que entende tudo. Perfeito. Realmente eu concordo com isso. Poderíamos falar que a eh, polícia cibernética eh, esteja pronta para esse novo exército que está para che prestes a chegar. Obrigada. Kevin, olá, bom dia. Só um minuto. Você quer adicionar alguma coisa? Sim. Só uma questão rápida sobre a questão da polícia e as pessoas trabalhando com ah, os jovens, os adolescentes vão fazer coisas. É mais divertido atacar. Então, é, o, Sua Majestade no Reino Unido adotou uma política de sair e falar o que chamamos de knock and talk. Então, você tem um, um jovem adolescente que está fazendo coisas maliciosas, então, vai na família, bate na porta e pede para ter uma conversa. Essa atividade que você está realizando, é, que, é, isso, e fala assim, não apenas sobre o jogo, mas, e fala com eles, essa atividade que você está fazendo é maliciosa e é ruim para todos. Então, vamos não criminalizar uma coisa que está mais ligada à educação. E pelo que eu vi, é, foi uma coisa bem sucedida. Eu queria acrescentar isso, porque achei que era importante. Isso é uma contribuição muito fantástica, muito boa, muito obrigada. Então, Lucimara, só queria fazer um comentário. O LACNIC tem sido um fórum para uma troca de informações sobre cibersegurança que temos uh, uh, durante todo o ano grupos como Forces os impósios de RISES, Continentry. Muitos, com múltiplos participantes, então vir ao LACNIC é um local para trocar muitas experiências de cibersegurança, conhecer e criar a confiança da qual tanto falamos aqui. Então, o LACNIC ao longo destes anos tem se tornado um fórum para fazer uma um inter... assim para gerar confiança na nossa região. Temos também as reuniões dos LAC e CIRTES que procuramos trazer os grupos da região para fazer um intercâmbio de experiências. Então, é apenas um comentário, e é que aqui temos um fórum onde podemos criar relações de confiança. Muito obrigado. E com isto, é, temos ainda tempo para mais uma pergunta. Então, mais uma. Obrigada. Bom dia, eu sou Luiz Mota, do Tecnológico de Mérida. Eu também sou professor e eu ministro cursos na ação de segurança. E realmente, como referiram faz pouco, é, sempre estamos preocupados em que os alunos estejam aprendendo as ferramentas e técnicas mas a minha pergunta vai mais para a questão dos, da internet, das coisas, os dispositivos que estão nas casas. O que temos agora tem muito pouca informação, muito pouco desenvolvimento da parte de segurança para esses dispositivos. E me surpreende, porque tem casas que hoje... Estão 70%, 80% automatizadas e representam um risco. Os que falaram sobre tornar cientes as pessoas, porque são o um elo mais fraco, mas as pessoas compram esses dispositivos e os instalam. E eu não percebo que exista uma parte de segurança. Tem alguma coisa que esteja se desenvolvendo pelas empresas, pela educação, que possa -se gerar maior consciência sobre a segurança desses dispositivos de automação? Vamos ver, tem uma disciplina dentro da cibersegurança, que é o um mundo, um universo, é uma prática muito ampla. E tem uma disciplina na cibersegurança, que é a cibersegurança industrial, também chamada de OT Security, que está muito mais focada nos dispositivos eletrônicos existentes nas plantas de produção das empresas, é, infraestruturas críticas, o risco de que essas, esses dispositivos eletrônicos nas empresas e sejam conectados à internet, aumenta muito os ataques cibernéticos. Também, OT Security se ocupa da segurança dos dispositivos IoT. Os dispositivos IoT ou Internet das Coisas também vai depender dos riscos que corra o usuário do dispositivo e das medidas que ele tenha e que sejam configurados. Muitas vezes, muitos dos dispositivos que estão saindo agora ao mercado que a gente coloca nas nossas casas têm muito boas medidas de segurança. A, a questão é que devem ser configurados e voltamos então ao que falávamos antes. Se não sabemos mudar a chave da internet e do Wi-Fi em casa, como é que vamos conseguir configurar a segurança de um dispositivo que estamos colocando para qualquer coisa? Não quero dar exemplos, então, sim, existem... As empresas que os fabricam estão preocupadas. Também existem práticas voltadas para esse tipo de dispositivos. A questão é que não são usados ou estão levemente implementados. Obrigada. Não tem mais perguntas. Já posso fechar. Uh, agradecemos a audiência Pela eh, participação E o interesse Queria agradecer a todos os membros Do nosso painel Por suas perspectivas O que eles compartilharam conosco E tem algumas mensagens eh, Que são eh, Importantes Foram Que se refletem aqui Com o nosso trabalho Aqui na nuvem Temos aqui a palavra no meio A palavra confiança temos comentadores falando que o LACNIC ajuda a criar esse espaço de confiança... É pessoas de, da, de, de TI, de segurança, os, a quem faz é, cumprir as leis. E, e temos acordos, a, a capacidade de realizar é, trabalhos formais e informais. Temos treinamento, cooperação, juventude. Eu acho que muitos de nossos é, membros do painel falaram sobre a importância de envolver a juventude em cada, é, cada nível, cada etapa do do, do, do que é o desenvolvimento da segurança, privacidade, cooperação, mitigação, é, conscientização. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos os membros do painel por estarem aqui, também ao público por participar e, e, e dar uma salva de palmas para este painel tão comprometido. E vocês vejam aqui cada um deles e sintam-se à vontade de encontrar com eles eh, nos corredores e falar com eles. Eles ficarão, a maioria, aqui durante a semana. Então, eh, podem compartilhar com eles seu interesse em cibersegurança. Eh, tendo falado isso, eu gostaria de encerrar a nossa discussão do painel e pedir para a nossa Mestre de Cerimônias, que nos conduza para a próxima parte.